Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, hoje é dia de maldade total, hoje é dia de Free Lessons, mas ultimamente as minhas Free Lessons não têm agradado, e sim as Free Lessons de Jorge, Jorge acabou roubando a cena, e eu preciso da sua ajuda então, para invocar Jorge, o facão, vamos fechar os olhos, e vamos pensar em algo maligno, sim, do mal, para invocar Jorge, Fecha os olhos comigo. Fala aí, moçada. Aqui é Jorge. Jorge Afagão. Hoje é dia de maldade total. Hoje é dia de furlessons. E hoje vou lhe passar elementos para você utilizar nas aulas anteriores de Jorge. Como seduzir uma mulher. Sim, a florzinha. Ou como humilhar o seu amiguinho. O back and track está em mim, porque me, me é do devil. Bate sempre a tônica. Muito, meu querido então é isso é um balanço gostoso conforme muitos pediram e Jorge não passou mas hoje vou lhe passar a técnica do brubru você já sabe como o Jorge faz a técnica do brubru? exatamente como o Jorge faz então a ideia é a seguinte cordas 6 e 5 certo? casas 10, 12 e 14 isso na corda 6 e 5 Certo? Porém, você vai tocar da seguinte forma: tocando as seis primeiras notas. Quando você chegar nessa nota aqui, que é um Si, você vai fazer pull-off, certo? Sem paletar. Quando voltar para a corda seis, você vai paletar. E é sempre dando o ênfase nesse si no pull-off, ele ser preciso, certo? Veja lá mais uma vez. E aqui é o Bru, Bru. O Bru, Bru tá no pull-off. Você entendeu, meu querido? Então essa é a técnica do build -up. Você quer ver com mais detalhe a paletada? Quer ver bem bonitinho? Não vai ver? Eu vou ensinar uma coisa para você, menino do dislike. <risos> você também tem for lessons, só que Jorge não vai usar essa palheta. Vamos pegar uma outra palheta. Vamos escolher a palheta. Qual palheta pegar? Vou pegar essa que Jorge detesta. <risos> você, menino do dislike, cumpre a palheta dos seus sonhos. A palheta que você mais gosta. Quando você estiver tocando, toca a tônica, tá? Você pega aqui nessas cordas mais ásperas, sim, as mais ásperas, e faz assim, ó. Pega o cantinho da tua palheta e faz assim, ó. Certo, meu garoto? Você fez isso desse ladinho, você vira. Esse ladinho, você faz de novo. Oh. Faça isso, menino do dislike. Depois você me conta. Certo? E você que gosta de Jorge o Facão, eu vou lhe ensinar. Você faz nas cordinhas de baixo. Sim, na corda 1, um, 2 e no 3. Não chegue até a 4, certo? Aí você faz assim. E vou lhe dar uma outra dica. A hora que você tocar, você vira um pouquinho a paleta e pega essa parte de cima. Porque essa você não... não toca, certo? Então, você faz assim. Se você quiser fazer na corda de cima também, o truque é virar a palheta. E você faz com essa parte. Da parte daqui. Vira a palheta, toca. Vira a palheta, vira a palheta. Ou, se quer fazer com a lateral, nas cordinhas 1, 2 e 3. Você entendeu? Quer fazer assim? Vire. E depois volte ela na posição que você usa para tocar. Você, menino do dislike, usa esse ladinho que você toca, certo? Passa aqui na cordinha, bem forte. Certo, meus queridos? Você gostou da Free Lessons de hoje? Acabou. Você aprendeu a técnica do brubru? Você aprendeu como raspar a palheta de forma George Ovecão? E você, menino do dislike, aprendeu a forma correta, certo? Faça assim, com a sua palheta que você tanto ama. Certo, meu querido? Então isso daí. Agradeço você que assistiu mais uma aula de Jorge O Facão, O Espírito do Mal.